Existe realmente um mito muito antigo de que os espaços uh, que, que querem se com muita luz. Toda a gente diz, ah, aquilo tem, tem imensa luz, vou pôr muita iluminação. Isto é um, isto é um mito um, um pouco antigo, não é? Antigamente é que as pessoas que tinham mais posses uh, tinham muita iluminação em casa, porque a cidade não era um bem acessível a todos. Hoje em dia já evoluímos e já entendemos que o que interessa realmente não é ter muita luz, mas sim ter uma luz bem trabalhada e bem pensada para cada uma das tarefas. É muito importante termos o conceito que não é também a luz amarela em todo o lado. Há um bocadinho esta noção de Ai, a luz amarela é que é boa, é quentinha, a luz amarela é quê? É. Não é bem assim, não é? Na cozinha, por exemplo, nós queremos uma luz não quente, mas neutra. Mas, por exemplo, para o quarto, para uma zona de dormir, então queremos uma iluminação o mais amarelada possível. E estamos a falar de, a, para mim, é a partir dos 2700 K. Porque, para mim, pode ir até aos 1200 ou 1300, que é aquele efeito de vela quase, aquele efeito mais intimista e mais romântico. Porquê? Porque também tem a ver muito com a nossa maneira de estar ao longo do dia, não é? De manhã, as nossas atividades, de manhã e durante a hora do almoço, são mais energéticas. Ao final do dia, o que acontece no quarto, o que nós queremos é uma luz mais calma, mais repousante. E então já queremos uma luz mais tranquila e mais quentinha para associarmos ao conforto da noite. Para quem não entende muito disto, é muito fácil. Só temos de estar com atenção à umidade dos kelvins quando compramos uma lâmpada. Se queremos ter uma luz quentinha, uma luz amarela, então temos que procurar sempre abaixo dos 3.000 kelvins, que é para ficarmos completamente satisfeitos. Se formos para os 4.000 kelvins, estamos a falar de uma luz neutra acima dos 4.000, estamos aí por uma luz mais azulada, aquela luz fria, a luz frigorífica, como costumamos dizer, não é? Um, é só este pequenino pormenor que ao comprar uma lâmpada vai fazer toda a diferença no resultado final do que queremos obter em termos de conforto na nossa casa. Por exemplo, esta lâmpada, estas são aquelas lâmpadas vintage que agora se usam muito. Eu gosto muito deste filamento torneado e podemos olhar diretamente para a lâmpada que não encadeia. E, por exemplo, nesta embalagem, a primeira coisa que eu vou ver é este simbolozinho aqui, que é o que menos, que eu estive a falar. Este, por exemplo, seria para um candeeiro de mesa de cabeceira. Eu trouxe até aqui uns exemplos. O de mesa de cabeceira, por exemplo, um branquinho, daqueles lindos cerâmicos, não é? Para este, colocaríamos sempre uma lâmpada deste género, não é? Daqui, vou mostrar já agora porque ela é bem gira. Agora já se viu muito estas lâmpadas. Eu não quero outra coisa, a verdade é essa. Porque agora também já são leves, não é? Porque já não gastam tanto. Por exemplo, para um quarto é super quentinha, é? a luz é super amarela, Tem mesmo aquele ar confortável do final do dia, acaba por ser muito mais calmante e relaxante. Para a cozinha, trouxe este exemplo que é aquelas lampadazinhas tubulares, que hoje em dia já são todas em LED para pôr debaixo dos armários de cozinha, acaba por ser uma luz também menos cansativa para trabalhar, se estivéssemos a falar de um escritório, por exemplo, também seria mais por aqui, mais iluminação neutra, por exemplo, para a casa de banho, trouxe este aplique porque achei alguma graça, se tem a iluminação que vai para cima e que vai para baixo, acaba por ser uma iluminação indireta. Neste caso, então, por ser uma iluminação indireta, eu diria que poderíamos pensar numa iluminação mais quentinha. Mas, por exemplo, se quisermos aquela luz fantástica das mulheres para se maquilharem, não vão pôr amarela, porque senão vai acontecer aquela desgraça quando saem para a rua. Se for a luz do espelho, estamos a falar de 4000. Se forem uns apliques assim só para fazer giro, só para fazer ambiente, então poderemos voltar a pôr a luz mais quentinha. Temos de que fazer estas, estas alterações de uns mentes para outros para que isto tudo faça sentido no final. Trouxe aqui esta lâmpada só pela graça de... É uma lâmpada muito gira, porquê? Muitas vezes dizem Ah, mas aquilo encadeia, mesmo assim, tenho ali no meu quarto, mas aquilo encadeia muito. Então já existem estas soluções, que é com a calota prateada, dourada ou em cobre, que faz com que a iluminação não vá para o sentido um, onde está a calota, por exemplo. Vou mostrar. Não veem, neste caso a luz só vai para baixo e já não vai para cima. Isso poderá nos resolver vários problemas, por exemplo, se tivéssemos um candeeiro de teto e se achássemos que quando estamos a entrar no quarto ou na sala que aquilo nos está a encadear de alguma forma porque temos muita intensidade de luz, então isto é um bom truque, porque assim já não vai ofuscar, a luz nunca vai para baixo, neste caso, neste caso estamos a falar do oposto, não é? E só vai para onde temos a área transparente. Depois ainda trouxe este só porque achei que era giro também, que era um candeeiro... Neste caso, eu acho que devia ser para uma sala, para um operador Aqui não é tanta a questão da iluminação, era mais para imaginarem esta brincadeira de podermos ter a lâmpada como a fazer parte do nosso candeeiro. Por exemplo, aqui nós resolvemos o problema de, de, de estar a ofuscar com o um abajur, não é? Porque a partir de quando estamos a falar de um candeeiro destes, vamos colocar realmente o um abajur no final. Mas hoje em dia já existem estas soluções e que nós adoramos, não é? Decoradores, que é a lâmpada já faz parte, já é a peça. O candeeiro só fica completo com a lâmpada e por isso é que é muito interessante existirem estas diferentes lâmpadas e um pouco mais decorativas, porque estamos a falar, não poder ver aqui uma lâmpada daquelas básicas, não é? Não faz sentido, não faz parte do candeeiro. Assim já temos uma peça gira interessante, não é preciso termos sempre a pensar no bajur e sempre a pensar nestas coisas. O mundo de iluminação é realmente um mundo, mas a verdade é que tem muito para brincar, tem muita coisa que acaba por ser divertida para podermos descobrir e diferenciar os nossos espaços de todos os outros porque a luz vai sempre mexer no nosso bem-estar, no nosso sono, na nossa produtividade, por isso é importante realmente pararmos um bocadinho para pensarmos na iluminação como um componente dos mais importantes do nosso projeto. E tal como existe uma lâmpada para cada ambiente, existe também uma lábora para todos, em todos os momentos.